E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. É, a situação do tempo é aquela que a gente avisou ontem. Frente fria saindo para o Oceano Atlântico. E isso resulta numa possibilidade menor de chuva para o litoral sul, o extremo, lá na divisa do Paraná. E a situação do tempo só complica um pouco mais depois do final da tarde e à noite no litoral sul, mais para o Paraná, com aumento da nebulosidade até a Baixada Santista e a pequena possibilidade de alguma garoa, porque a frente fria vai embora e o tempo fica mais estável com sol durante várias horas do dia e temperaturas em elevação. 22 a 23 graus, é porque há circulação de ventos ainda frios. Temperatura sobe pouco ainda durante o dia, mas fica até confortável à tarde e à noite é que volta, como tem acontecido, aquela sensação do frio por causa da umidade e dos ventos também, que ganham um pouco mais de intensidade. Temperaturas, portanto, sobem um pouco mais no interior do estado, aí sim, clima seco, muito seco, 28 a 30 graus no interior. 25 graus na capital paulista. Um abraço a todos. O do tempo.